Tu não disseste a palavra inerente, nem a expressão não há como. Isso está de alguma forma relacionada com a, a peça do extremamente desagradável da Joana Marques? <risos> <risos> <risos> Tinhas que buscar essa. Caramba, olha, que fiz com tantas manequins que há em Portugal foi uma privilegiada em ter sido convocada e, e, e escolherem uma fotografia da sessão fotográfica que fiz na altura foi nos Açores e escolherem uma capa uma fotografia para pôr na capa, fantástico! Agora, isso acrescenta-me muito num valor humano, porque o meu sonho nunca foi-se fazer moda, nunca. Então era o que A primeira vez que meti-nos nesta coisa alto, pensei que estava nas piscinas de Lessa, na última preixa, tipo e agora? WTF? Estás a ver? Portanto, para mim, moda era, eu nem queria. Eu só só para a moda honestamente porque alguém me disse que se ganhava muito bem. Chapadas um está Ah, não, não. Não, anda cá. Uma de chapada. Olha, olha, olha, olha o um que é aquilo. Três <risos> Oh mãe, oh mãe, era o que me faltou, mãe. Foi o que me faltou. Não ao contrário. <risos> Mas então. O Ruto Marques no supermercado com um X, Y e Z logo na, Isso já na, na internet. Posteriormente, bons anos depois, com a, a, a aparição daquela. Aquela coisa maravilhosa que são existe na cidade, que são os paparazzi. E quando chegamos à caixa, até a senhora da caixa, só lhe faltava um megafone para avisar outras caixas todas que estava ali aquela do Isto <risos> Atenção, atenção, Couto Marques na caixa 3. Vai Linha comprar 4 beterrabas e um alho francês. Linha para autógrafos no Parque 2. Eu chegou uma altura que disse, não, não quero isto para a minha vida. Quero viver livre. Quero viver na minha paz e foi por isso que eu quis fechar a porta da televisão e agora se quiser voltar, tenho que ser eu a querer reabri-la novamente porque fui eu que a fechei. E não te vou dizer que não houve algum tipo de assédio, mas nada de grave que um bom estaladão não, não acabasse logo ali com a, com a situação. A primeira vez que eu fiz um programa em direto foi nos Reis da Música Nacional. tive TVI para a Quarteira, estavam 42 mil pessoas. Fora quem estava em casa. E depois tive tipo, tipo uma tombola que nós tínhamos lá com uma marca que patrocinava. E eu rodo a tombola, aquela merda abre e cai as bolas todas para o cenário. Por exemplo, a Ruth, a Ruth quando foi à Quinta das celebridades, Sim. bateu o bué. Bateu o bué. Eu sou de Gondomar, há quintas. Aquilo nome é quinta, é uma casa fixe, estás a ver? É uma casa Que tem galinhas, luz. que tem galinhas, que é o nome é quinta. Não, desculpa o Ai, claro, bem, que, a benha... Ai, que, que é? Que, é? Não, que é, uma lá. quinta? eu fico... mugi vacas, mogi as das vacas todas as vezes amanhã, de vezes com a galinhas hoje nós podemos estar na moda de cima e amanhã podemos estar na moda de baixo. Portanto, há que ter a humildade e a educação e uma forma de ver as coisas como elas são na realidade e não entrar em paranoia de que não, eu mereço mais do que isto porque eu já fiz aquilo. Não, meu amigo, entra aí os cavalos. Imagina que tu agora tinhas 18 anos ou 19, estás a ver? Pá. Vinha aqui na mesma. Não vinhas. Vinha, vinha. Não vinhas. Vinha? Ok. Oh, foda-se. <risos> as palavras levam ao vento. Levas o vento, como hum. eu costumo dizer. Tu vês as coisas na prática. As atitudes. E quando tu vês as atitudes na prática, tu tiras as relações mediante o que tu sentiste em relação à pessoa, mediante o que ela fez ou não em relação a determinada coisa, em relação uhum. a ti. E tu aí tiras as tuas... Uh, pá, depreendes as coisas que tens a depreender, se for o caso disso, e tomar medidas. Certo. Pronto. E o tomar medidas é adeus e um queijo, certo. porque blá blá blá, eis que as chaquetas não é a minha praia, portanto, assim que eu possa, eu vou-me ver livre daquela pessoa o mais rápido possível para poder viver certo. em harmonia. Oh, mas não aqui é. nós, queremos, nós queremos aprender como a identificar. detectar o um cabão, um cabra ou o um gado caprino não binário. <risos> <risos> eu vou-te explicar uma coisa. Isso é... Ei, amém, tu és muito nisto <risos> <risos> Tu és um poeta, às <risos> vezes. É um <risos> <acho que risos> <tu risos> portanto... Mas agora tiveste uma alma poetisa. Realmente. E portanto, e portanto a... por exemplo, uma pessoa que seja altamente manipuladora, não é? Sim, eu conheço eu conheço algumas. Claro. Demoramos a perceber que é. Depende se for uma pessoa inteligente que é uma parte que nos pode agradar é uma pessoa inteligente e manipuladora sim. e fica-se ali naquele ram-ram sim mas há que outras características é que nos... certo? em que tu te apercebes e que vai para escanteiro imediatamente mas dizes tu quais são as coisas que, de, que, que podem definir sim, isso sim, e isso é muito difícil de, de eu te responder a isso porquê? porque o ser humano é muito complexo uhum. okay? nós não somos todos iguais e tudo tem vários fatores antecedentes que podem influir na forma da pessoa reagir: a educação, uh, o, a parte do estado social, uh, a forma como a pessoa lida com as outras pessoas, uh, os objetivos de vida. Uh, no fundo, eu acho que a base mesmo é o caráter. Uhum. Ok? E nem sempre, e se existir sentimento à volta, seja amor, amizade, qualquer empatia que exista, pode hum, dificultar um bocadinho o processo de tu perceber se é ou não é. Uhum. Ok? Pronto. Mas há de chegar à altura, e isso agora o tempo é muito relativo, há de chegar à altura em que tu olhas, fazes uma introspeção, olhas para dentro e dizes assim: Espera aí, eu não estou enganada, isto não é da minha cabeça. Eu estou a ver, isto aconteceu, isto ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. Epá, e vais detectando a, a postura que a pessoa tem, a forma como ela reage contigo, o que te diz, a forma como te diz. Um, e, e tu vais tendo percepções. E, e chega a altura que, das duas, uma, és, ou és loura burra e está tudo estragado. Mas uma pessoa com aquilo que se chama attachment issues e tem dificuldade de largar a pessoa que lhe está a dar uma validação Há naquele sonho. Assim. Eu acho, ah, é esta conversa seria mais dirigida para essas pessoas, pronto. Mas depois há outras pessoas que são completamente radicais. Eu já tive esse radicalismo na minha vida durante muitos anos. Já, já perdi com isso? Já, muito. Uhum. muito, Perguntas-me assim: arrependes-te? Não, Numa... sofri na altura. Sim, obviamente, mas ultrapassei. Ultrapassei e disse: ok, foi mais uma aprendizagem. Já sei que é estereópito. Ai, credo, o que é que eu disse? <risos> estereópito. <Não risos> Não, não faz mal, isto não é em live para os dar gafes. Como é que foi a tua desta semana? Porque e não este interessa. Agora isso um bocadinho. Não, faz parte, faz parte, faz E eu vou aproveitar, yes. eu vou dar Mas início. Deste... só. Estás percebendo? Porque não interessa de facto como começa. E é desinteressante quando acaba. Uma conversa que a correr bem não chegar ao lado nenhum. Estéreo Pito, À minha esquerda, autora do best-seller Estéreo Pito. Já nas bancas. Uma pessoa que deverá ser incapaz de dizer o seu nome, neste momento que está a ter um ataque de riso, é Ruth Marques. Estéreo. Eu não acredito no que acabei de dizer. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues, à minha direita. Caste. E atrás da câmara. Beça. Estamos recuperados? Completamente. Tá e então, qual é que era o estereótipo que falava? <risos> não farei. Não me farei. O estereótipo. O suporte, por amor de Deus. O estereótipo. Certo. E agora não sei o que é, que é dizer. Pois. <risos> Mas quiserem saber é ao Patreon Exatamente Se quiserem saber esta ah, pois... é conversa de Patreon Que agora já não estás Puxem atrás um bocadinho também tá Exatamente neste Já é muito ser é o e Não vale a pena Keep on going Certo uh, até Esta, esta parte de, uhum. das relações é interessante E da forma como homens e mulheres lidam uns com os outros Relativamente para mim Eu tenho muita curiosidade de saber Quanto a uma parte do teu percurso Ao início da tua carreira Imagino eu com 17 anos, a Wikipédia está errada. Está erradíssima. Enquanto modelo, certo? Sim. E as dinâmicas de género nesses mundos, imagino eu, são pronunciadas. Os mitos que ouvimos e vemos, o sexo e etc, são Sim. pronunciadas. Relações de, de sexualidade, nessa altura, estamos a falar de anos 90. Sim. Muito, muito, muito mais <coughs> desprovidas de escrutínio social. Vou colocar Sim. assim. E não só, de exploração, por exemplo, de, de, de, de pessoas que sejam mais frágeis, às vezes que até com intenções românticas. Sim. É isso identifica na, na alguma altura, embora fosse uma pessoa, que é informação, não é? Começar com 17 anos e quando, até aos 29, sim, tiveste, trabalhaste como modelo, assim sim, que se chama. À altura chamava-se top model, não era? Em não, um top tá model desuso. era para aquelas pessoas que atingiam um determinado patamar e que eram mais reconhecidas, digamos assim, perante o público, e que faziam muita coisa lá fora, e aí sim eram chamadas top models. Mas, independentemente disso, uh, é bom que se saiba que não é só na moda que existe, que existe esse estereotipo. Hum. Não é. Uh, como as drogas. Okay. Uh, porque toda a gente acha que no mundo da moda as drogas circulam como, como a água, e é mentira. A é sério. É mentira. É pena, não é? é? Pensava <risos> oh, então, que sim. Que chatice. Pensava que chatice. Mas não, é verdade. É verdade que não é assim. Uh, porque eu tive no, no setor da moda durante 20 e qualquer coisa, anos, uh, e não é toda a gente que o faz, não é toda a gente que o quer. Uh, eu passei toda, toda... Eu acho que isso também passa muito, passa muito pela base que tu tens. Uh, de educação, de, de, de formas de estar na vida e de opções. Porque a nossa vida é feita de escolhas, e eu se escolho ser saudável, e se eu escolho ser, uh, ter um estilo de vida e que vejo aquilo como um trabalho, como outro qualquer, não tenho, nunca, nunca tive aquela situação de acabar desfiles, ou acabar uh, versões geográficas e, e ir para a Ramboia. Aconteceu uma vez por outra, quando era uma moda Lisboa, em Portugal, e quando o rei fazia anos, não era certo. sempre. Portanto, quando dizem, ah, eu, eu, a moda, porque eu já ouviste em muitos, em muitos sítios, em, em programas de televisão, abordam este tema, e de facto é um erro, porque não é que não haja, há, como há em qualquer outra área profissional. Claro. Claro. Entenda-se isso. Não é especificamente a moda que, uh, que circula a droga, como as pessoas entendem. Não. Existe, existe, mas também existe noutras áreas que é, não são expostas claro. como mas, o mundo da moda. Mas, porque eu tenho só uma questão, assim, a Ruth disse que não era top model mas para o universo português era sim, foi rotulada e eu fui rotulada por isso, porquê? porque fui das primeiras manequins a ser reconhecida internacionalmente e é, e Porque é apareceu bravo. numa revista francesa que ainda hoje de manhã estive a ver e que não sei o nome daquele. Aparecia, sério? Eu <risos> acho que apareceu. Eu posso procurar aqui. Estás aqui a falar do melhor jornalista não. português em termos Pai, de Ah, eu voto. não sei se é francesa, o nome era francês. E por isso não, não peraí, sei. Espera aí, espera aí. Estás a falar de Marie Claire? Exato, não é francesa? Ah, ok. Pronto. Não é francesa? <risos> não é francesa? <risos> não é francesa? É, não, não, não, não mas é a edição portuguesa, é a edição ah, portuguesa. Ah, pá, não sabia, também acho tu, que era... Não, não, não, não sabia, não sabia, não sabia. Desculpa mas nossa Maria Maria, não era a Maria. Eu sei que a Maria é, é portuguesa, é Maria, estás é é é é a ver? Não, é não. não, mas a Marie Claire, <risos> por acaso, olha, é uma coisa que eu me orgulho e que me dá um prazer muito grande, porque a primeira capa da Marie Claire portuguesa foi comigo. É tão uma okay. certeia. Não, não, não. Porque geralmente as capas era... vinham do estrangeiro. Hmm. Okay. Os editoriais é... podiam ser feitos cá e tudo isso, e toda, toda, toda a edição, toda, todo o conteúdo era português. Mas a capa em si eram manequins estrangeiros, capas da Marie Claire okay. lá de, de, de fora. E a minha foi a primeira, que foi... eu soube isso uns anos depois. Foi um privilégio muito grande. Mas a mim, honestamente, tanto me faz, quer dizer, é um privilégio, é, mas não é uma coisa que me... que é como cara, eu já vou para casa hoje e já vou usar assim, uns brinquedos para me entreter, porque aquilo foi maravilhoso. <risos> não, não, foi giro, foi fixe, é bom, dá um, currículo, uh, dizer assim, caramba, olha que fixe, com tantas manequins que há em Portugal, Fui uma privilegiada em ter sido convocada e, e, e escolherem uma fotografia da ação fotográfica que vivi na altura, foi nos Açores, e escolherem uma, capa, uma fotografia por na capa. Fantástico. Agora, isso acrescenta-me muito num valor humano. Mas, mas cre... ok, no valor humano acrescenta. Mas acrescenta é num sim, valor claro, profissional. Sim, sim. E as duas coisas vão, de certa forma, de mãos dadas. Porque, sim. Tendo, ou seja, tendo em conta que. Um, Há sucesso no mundo profissional, o mundo pessoal também fica mais... Sim, mais, mais cheio, mais mais cheio exato. mas eu só quero dizer com isto é que num, eu, sempre, eu sempre tive uma postura, e quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou assim, eu sempre tive uma postura de nunca nada me subiu à cabeça. No sentido de ser ou mais ou menos popular, ou fazer mais ou menos trabalhos com impacto uh, social, profissional. Não é que eu não tenha brilho, porque tenho, tenho um brilho enorme naquilo que faço. Sempre tive, mas não vivo deslumbrada, okay. que é uma diferença muito grande. Uma coisa é ter brilho e orgulho naquilo que se faz, outra coisa é viver num deslumbramento. Mas não é fácil subir à cabeça? Não é o quê? Não, é, não será fácil isso em certo, em certo momento da tua vida, quando eras mais nova, isso subir à cabeça? Não, não. não é, eu perguntei se era fácil, pode ser fácil, não estou a a que subiu? Para mim, passou-me ao lado mas completamente, eu até preferia passar despercebida do que... Pronto, eu sou uma caralheira, vocês vão me desculpar, mas eu fui toda a vida, sou do Porto, sou do Norte e isto é uma característica minha e não vou renegá-la nunca na vida. A minha mãe era de Mirandela, o meu pai era de Gaia, é de Gaia aqui na é vivo, graças a Deus, e portanto fui habituada aos palavrões e àquelas cenas com educação, é óbvio, eu acho que se eu dissesse merda à mesa, subia logo um, um carquilho que virava a cara para o outro lado, que isto era, isto, era, isto era para ti, mas pronto. Uh, mas, mas eu sempre vivi muito na minha onda de... está-se bem, olha que fixe, olha cá para o Marriquei, e que fixe, porreiro, sim bora jogar bilhar. A minha hum. onda era essa. Ok. Porque então... o meu sonho nunca foi-se fazer moda, nunca. Então, a primeira okay. vez que me meti no coisa alto pensei que estava nas, nas piscinas de Lessa, na, na última preixa, <risos> tipo, e agora? What the fuck? Estás a ver? Portanto, para mim, uh, moda era... Eu nem queria. Eu só, só fui para a moda honestamente, porque alguém me disse que se ganhava muito bem. E eu com uma mojada de miúda, peraí. Aham. Ora, eu até gostava de conduzir, eu até gostava de ter um carro, eu até gostava de ter umas roupas fixas. Qualquer é meu, 17, 17, 18 anos, pensa nisso. <coughs> foi um bocado isso que me moveu, confesso. Uh, depois tive que ter algum tino na minha cabeça e perceber que não era só <risos> ganhar dinheiro e pum, pum, pum. Demorou alguns anos, eu confesso, mas depois foi <risos> a altura e falei, <risos> Ah, então, então houve uma fase de deslumbramento <risos> deslumbramento pelo dinheiro. Certo, que okay. seja. Ok, não pelo estilo de vida o lifestyle si. não, não, pelo, está pelo está o estilo de vida, de o estilo de vida que é possível. Era, porque eu conheci gente muito fixe. Muito, muito Sei. fixe. Exatamente, a questão é um bocadinho com essa. Eu, eu torço um bocadinho o nariz sem querer voltar atrás e acusar alguém de nada porque não Preciso, é nada que se torna. Quem sois? Exatamente. Não é Exatamente. Uh, uh, quando as pessoas dizem, ah, não, isto, este meio não é assim. Mas o, o, os meios em que aquilo que hoje em dia se chama networking hum. é importante, são propícios a a terem, a terem uh, relações sociais que são muito instrumentais. Sabe é o que eu quero dizer? Também. E, e, e daí que... Ah, eu passei, eu passei ilesa na carreira da moda. Não, não, não. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi... Eu vivi o, meio, o mundo da moda com leveza. Uhum. Nunca nada me subiu à cabeça, porque eu sempre tive os pés assentos na terra e sempre tive noção que era uma carreira curta, e que havia de aproveitar enquanto durasse, uhum. pronto, mas, epá, de repente eu dou por mim a fazer televisão e a ir ao supermercado e a perceber, muito desconfortável, porque não estava de todo habituada a esse registro e de repente estou com a minha mãe num supermercado qualquer e de repente há pessoas que vêm para aquele corredor onde eu estou à procura de quando não sei o quê e vêm aquelas cotoveladas, olha, e, e aquele burburinho. E nesse dia houve uma cena lariente. A minha mãe, para já, os meus amigos não iam comigo ao supermercado. Deixaram de ir. Não lhes não, não apetecia levar com cenas de olha ela, olha E graças a Deus não havia tal e mal vez não era as selfies. Pois. as selfies e nem Amanhã é isso é um... e as fotografias é, o Ruto Marques no supermercado com um X, Y, Z logo na, na internet E posteriormente bons anos depois com a, a, a aparição daquela a, aquela coisa maravilhosa que são os que muitas de muitas idades, que são ah, ah, as é, muitas é, tá? então que as redes sociais queres o que é esse também que eu quero e pá para mais que acabam que vamos dizer tá. e então nesse dia achei uma coisa hilariante porque a minha mãe fartou-se realmente fartou-se nesse dia para ela foi o auge e foi comprar amendoins e quando chegamos à caixa, até a senhora da caixa, só lhe faltava um megafone para avisar as outras caixas todas que estava ali aquela do Isto ao Atenção, atenção, o Marques <risos> na caixa 3. Vai linha para quatro beterrabas e um alho francês. Linha para autógrafos no Parque 2. <risos> e tu és mesmo poeta, porque rimaste. Caixa 3, alho francês. ele é poeta. Tu... É o Bocage É o nosso Bocage O nosso pequeno Bocage Pequeno <risos> Bocage. E a minha mãe, quando se apercebeu que até a fulana da caixa estava ali uh, naquela cena, tipo, é mesmo ela e não sei o que mais, e via as outras pessoas. Só... Eu era assim, graças a Deus que não passamos pelas bananas. <risos> <risos> Senão isto tinha sido aqui um putedo. Ela pega nos amendoins e começa a dar um macaco não seja de lógico. Tá, tá. A minha mãe. Ah, ok. A minha mãe tipo, está para... aqui o macaco. Por das pessoas estarem um sempre a olhar. E agora, agora venham ver uma macaco, também lá Então A atitude defensiva foi Pá, fazer tib... fazer assim? a fazer okay. E ainda estava trazer piuça. mais olhos para a <risos> Ela estava pior E eu Sim, disse à mãe, mas está tudo bem, tomou os comprimidos hoje, está tudo bem. E a minha mãe, eu não quero mais Vamos embora, vai pega lá isso, vamos embora. Nunca mais foi comigo ao supermercado. Nunca mais. Aliás. Às vezes precisava de alguma coisa e ligava traz me isto e aquilo e aquilo, que eu não vou lá contigo. <risos> <risos> <a ver>. <risos> Mas foi, um, foi uma altura engraçada. Eu não estava à espera de ter o mediatismo que tive e de ter a ascensão tão rápida uh, como aconteceu na altura. E, e, portanto, tive alguma dificuldade, confesso, em assimilar tudo isso e entrar à vontade. Mas pronto, é o que é, é o que é. E aceitar. <risos> Uhum. E, e falaste aí uma parte esse, esse mediatismo vem todo também depreendo eu com uma sexualização muito forte não sendo considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal uma das oh! das, <risos> <risos> obviamente, não é? uma, uma uma das Tão pessoas linda, uma das pessoas que a é generaliza. <risos> Por é que nunca me deixaste isso também então? Olha, porque tu fazes ah, desenhitos ah, tens uma cara lindíssima é mas podes é fazer desenhitos e postá-los uma conta que tem muitos seguidores e podia ser de facto considerado o homem mais bonito de Portugal por dentro porque e por fora o, o mais bonito de San Cosmo <risos> ah, é um, um rótulo que levava para a vida. o Vítor Catão ainda mora em San Cosmo ah, então, então não vote então não vote mas é uma pergunta pertinente do meu querido Francisco que é de facto Quer as pessoas que não quer não, a Ruth, ou seja, a parte da sexualização por parte de homens e de mulheres também, né? porque um, umas por interesse, outras porque também queriam ser, a Ruth estava ali no meio também desse seja, eu não dei conta disso. Oh, oh, por Deus. Isto é para imagens, maior... isto é aqui um podcast. De... Nós temos aqui pessoas que estudaram. Olha, sabem que. <risos> <nós> estamos... <risos> não somos. Nós não somos isto, não é para canalha. <risos> há ah, canalha. Mas pra canalha. Sim, pifas, és tu. <risos> <risos> Vamos ter atenção que há pessoas que vão descobrir logo a verdadeira peta que acabou de ser aqui metida. <risos> oh, olha-me Deus. Qual é a parte? Tu não percebeste que eu estou a ser 100% honesta. Eu não me está... Nunca. Eu estou. A... Queres que eu te diga português uh, corrente? Óbvio. Estava-me a cagar para isso. Eu não Pô, estou, a dizer, essa, eu não estou pois... a dizer que não estava. Estou a dizer é que, se me permite, se parece-me -se ser percebida... uma pessoa pertinente e, e, uh, e inteligente no sentido do tipo, que é que está à volta. Hum. É normal que. Tenha percebido que muitas das coisas, calhar, que Tenha iam... percebido quem é? A senhora que está no céu? Não, que tenhas percebido, peço desculpa. Ah, ok, desculpa. obrigado. Oh, peço desculpa. Sabes que eu vim do trabalho, eu trato as pessoas... Pá, é muito complicado mudar o chip. Uh, <risos> é, muda lá o chip, uh, Tenhas não... percebido que... Isto vai parecer facto... é uma corrada de carquilhos aqui a correr. daqui quê, daqui quê? Carquilhos. Queques, chapadas, estalos. Que é um <risos> ah, não, não. Não, anda cá. É, é, uma, não, é, uma, não, é uma bufa. Não, não posso... <risos> É uma bufa, não é? É uma bufinha. <risos> que bufa? Queres ver uma chapada Olha, olha, olha, olha o um carquilho. Três! Ah, oh, <risos> oh mãe, oh mãe, era o que e me faltou, mãe, foi o que me faltou. <risos> mas então, tô... oh Ruth, o que eu estava a dizer era... Estou a brincar. Eu, eu sei, eu mais mais. mas a minha mãe vai ver isto. Porque a minha mãe disse que eu disse, olha, mãe, que eu fui almoçar aos meus pais este fim de semana. E ela, ai a minha mãe, ai o podcast como é que está? aí oh mãe, eu sou de bandidos e drogados, vão lá. <risos> mas olha, <risos> vai lá a Ruth. Ai, que puseste-me fora desse... E a minha mãe disse, ah, é sério que vai, então vou ver o podcast. E oh mãe Yeah. <risos> ah. um, be um beijinho para a minha mãe que vai estar a ver isto hoje Um beijinho, um uma graça. Ana Ana E, e manda-me fazer-te uma pergunta que eu só me disse olha essa pergunta a ela mas depois não desenvolveu por só vou-te fazer a pergunta e não vou saber como desenvolver esta, esta questão que é hum. A Ruta alguma vez esteve a trabalhar na EP? Na onde? A Aepia A Aepia? Tive, Ana, tive então lá mãe que teve Está feito, tive. agora o resto não sei desenvolver porque tu não me disseste mas mais eu nada Mas sei desenvolver A EP era uh, uma empresa que fazia, que promovia desfiles na Sponor. Ok. Então eu fazia a Portex, a Mocap, que era uma feira de sapatos, a Selective Moda, e portanto, claro que sim, estive ligada à IP, nomeadamente o Manel Serrão, pronto, enfim, que era o diretor daquilo tudo. E portanto, tá, pronto, está dito. Ok. Ana, um beijinho muito grande. Vês a mãe? Estava a mandar um beijinho um e deu me uma bufa agora, bufa isso. <risos> Para um carquilho. Oh, um carquilho, pá. um carquilho, é um carquilho. mais levas que tu vir a cara. Ah, Lê um carquilho, pai, desculpa, mãe. Ana, mas ele está ele tá aqui a assistir. Ele, ele próprio, enquanto adulto, está a dizer que foi isso que lhe faltou, portanto. Como dizias se na conversa mais nova. Nunca é tarde. Sim, mas voltando à pergunta que eu estava a fazer, aqui é? Isso é Tanga. Ah, a é que eu quero dizer. É o quê? Tanga. O quê? Quer dizer que o que eu estava a dizer é Tanga. Não é propriamente, tem que ser Tanga, mas. Não, é eu, eu tá, não sei, eu acho que deve ser fodido, estás a ver, para uma, para, uma, para uma mulher, sobretudo. Naquele tempo que as coisas. Mesmo hoje em dia, continua a ser complicado. E o que não falo daí são histórias de bastidores, de pessoas que foram Sim. abusadas e eu tipo, não fui. Não dizer que não, e não é bem que não foi. Não, não foi, não, não era um carquilho, é partilha da cadeira nos cortes E, acho, e acho muito bem, e acho muito bem, e acho muito bem, que é o que falta muita gente. Mas, pá, tinha que ter a mesma consciência um bocado daquilo que estava à volta, não? Não sei, digo eu. Olha, já que foi, foi no programa da Júlia, <risos> vai fazer um ano em abril, que eu fui à Júlia e ela perguntou-me se eu tinha tipo na altura, acho que foi que eu votado e mais umas quantas pessoas do meio mediático. Que, que estavam com alguns problemas, não é problemas, mas, mas Havia que falaram uma acusações, sobre isso. Tiveram algumas declarações nesse algumas sentido. Algumas declarações nesse sentido. pronto. Então a, a, a Júlia perguntou, e foi por obviamente, se eu tinha tido algum episódio Do, durante semelhante. o tempo semelhante, na moda. Epá, eu não te vou dizer que não houve algum tipo de assédio, mas nada de grave que um bom estaladão não se não acabasse logo ali com a, com a mas, situação. Não foi necessário. Mas percebes o que eu estou a dizer? E eu percebo o que estás a dizer, mas comigo isso não aconteceu. Tua mãe era de Mirandela, o teu pai era de Gaia. Se calhar, <risos> se do se calhar a Rita, o pai era de Alcochete e a mãe era de Cascais. Já Dá de para por exemplo, pronto, e eu tenho o sangue na guerra ainda hoje, consigo isso dizer, não aprendi. Certo. E se calhar não vou aprender nunca. E que Deus me permita que mas, eu não é, Mas nunca então mais. nunca foi algo que, que, que fosse desconfortável no teu dia a dia. Porque tu lidavas com a não. situação. Não, houve uma certo. situação ou outra que não foi menos confortável, confesso mas que uma vinda de volta para o Porto com os meus subwoofers e as minhas, a minha caixa de doce CDs Uh, nas alturas máximas, e um café logo pumba, para abrir. O que é que estava a ouvir? E... Exato, quê? qual era a música da revolta? Armand Van Helden, uh, uh, sei lá, era TLC, era, era, muito, era muito, no muito variado. <risos> <risos> era muito variado. E, e portanto, nada que me tirasse o sono. Assédio. Okay. Nunca tive assim nada de assédio que me tirasse realmente o sono. Então, e, ainda bem. e estamos a falar isso em termos de, de carreira enquanto manequim, modelo e apresentadora de televisão figura mediática no sim, geral sim, sim. isso o perpassava e o que é que, o que, é que leva à, à transição mais de, de, de personalidade de, de passarel de revista, de sessão fotográfica à televisão? a televisão, é capacidade de comunicação é um desejo interior de se exprimir não, okay. uh, agora é, mas uh, na altura eu não sabia que tinha essa capacidade, também uhum. era muito miúda, mas uh, para mim na altura uh, o, o Henrique Oliveira foi o grande impulsionador de tudo isso, que é um realizador, que é um dos baixos dos táxi. Ok, da uh, chicleta? E ele é que me convidou até antes, muito, bem muito antes de eu fazer o Despedir Solteiro, que foi o programa que, onde eu mestrei em televisão, na RTP1, era o Doutor Engenheiros, com a Mila Ferreira e o Nuno Graciano. E era para ter sido eu, mas como eu sou uma mulher cumpridora e tinha um contrato assinado com uma agência em Madrid, para fazer castings e moda em Madrid. Que chatice. Que chatice. E eu não pude mesmo, porque na altura não havia nenhuma cláusula que eu pudesse rescindir, não pude fazer isso. Portanto, adiou-se esse, esse... Mas eu nunca pensei nisso, em fazer televisão. Uhum. Aliás, tal e qual como a moda, nunca foi uma coisa que fizesse parte do meu leque de ambições. Aconteceu. E eu abracei os projetos, disse, pá, não tenho nada a perder. Bora lá ver. Se não gostar, há uma saída. É, não faço mais. Ponto final. Certo. A televisão foi uma agradável surpresa, porque eu não sabia que comunicar era tão fixe. Hum. sem script? Sem script, comunicara... tinha, tinha scripts, não é só o vídeo, tinha scripts, mas não tinha... Uh, o teleponto era aquela moda antiga, que havia aquele reflexo de, de espelho para cima, não é como agora que passa na câmara. Okay. Eu sou dinossáurico a vocês. <risos> <vão ser>. <risos> <risos> Portanto, um, sim, mas tinha que ter os textos minimamente sabidos, o Carlos Cruz, que ainda hoje é um grande amigo, Disse-me... Disse-me... <risos> eu, eu, mas... eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou infantil. Eu sou não, infantil. o Carlos Cruz foi a pessoa, além do Henrique Oliveira, que me fizeram saber o que é televisão. O Carlos Cruz era um, era um monstro da televisão. É o senhor de televisão, ainda hoje. Ainda hoje. É, é verdade. É, n -n -n não te rias <risos> não, ele disse ao um monstro da televisão pois é o um monstro no bom sentido e no mal e no mau oh, bom, olha, queres ver que agora Só vou dar É uma um a que é, a a conto, é assim, há, há, quando nós temos que dizer alegadamente é alegadamente Porque eu percebo que seja uma pessoa que tu tens em estima porque fez coisas por ti e é porque não, eu né? conheço bem hum. pronto isto, isto... e porque conheço e, bem é, é um assunto, é um assunto que, não, que não iremos discutir na, nesta praça pronto mas, mas Uh, agora perdi-me, estás a ver? O que é que Sobre teleponto... Ah, é que eu... Pronto, enfim. O Carlos <risos> e o Henrique foram as pessoas que mais me... me disseram, me puseram à frente, o que é fazer televisão. Porque eu estava a zero. E eu fui atirada para os touros, basicamente. Hum. Um, e aprendi com eles imenso e, e fui retificando coisas e fui pondo outras e... ganhando confiança, ganhando estrutura, conteúdo... Foi muito importante foi foi primordial para eu conseguir crescer nessa carreira, se não tinha desistido. Um, eu não sabia que tinha que tinha o dom de comunicar. Não, não me tinha apercebido, não, não, realmente não me tinha apercebido. Sempre fui bobo de acordo nas festas de Natal em casa dos meus avós, dos meus tios... É uma feiras. pessoa divertida, já de Sempre, sei. sempre fui muito carismática. Mas há uma diferença sempre. entre ser uma pessoa divertida e ter o dom de comunicar? Da comunicação. Que são coisas São diferentes. completamente distintas. Um, o que é certo é que eu, eu comecei, comecei a perceber-me disso e, e realmente foi uma, uma... o fazer programas em direto ainda me deu mais estaleca do que os programas gravados, porque os programas gravados a gente corta, a ação, Nos diretos é live on tape, não há como voltar atrás. Certo. E isso foi uma escola inacreditável. A primeira vez que eu fiz um programa em direto foi nos Reis da Música Nacional, na TV e para a Quarteira estavam 42 mil pessoas Fora quem estava em casa <risos> Isto era o público lá 42, 42 mil, pessoas. mil pessoas? Também ao eu acho que a partir das mil já é igual Eu acho que é assim, eu acho que, tipo... Uh, <risos> não é mano, uh, a partir não, das, não das mil... Assim. Não é a mesma coisa um, a, a, a, a, a Eu acredito a que de agora... É, foi num estádio? É foi num estádio? Não, não, não, não, mas não, não, não, também não. foi também um praça ao Sim, mas tu não vês mais? Vês, mas não interessa se veste tu sentes, tu ouves não sei, nunca tinha. Desculpa se já tivesse por 42 mil não, pessoas. Não, não. Mas já tiveste <risos> Imagina, no, no estádio do pessoa? Dragão, no Estádio do Dragão. 40 mil vai a jogar pessoas. até ali. 40 mil vai até lá. Ao... É diferente. Onde o Judas pediu as botas. Quanto mais pessoas, pior. Claro. E, tu, e deves chegar a um ponto que até. nossa. É, pronto e isso foi uma escola, obviamente, foi uma escola. E depois tive peripécias tipo uma tómbola que nós tínhamos lá com uma marca que patrocinava. E eu rodo a tomba lá, aquela merda abre e cai as bolas todas para o cenário. <risos> e, eu, e agora quem é que apanha as bolas? E tenho que improvisar, lá está, temos que improvisar. Certo. E foi aí que eu percebi: é pá, eu até tenho jeito para improvisar e eu sou a maior. <risos> tu és a maior, Maria Ruto. Pronto. Mas isso foi uma estaleca muito grande e foi uma, uma forma de eu, de eu perceber que, te, que tinha um mundo à minha frente que me era completamente semi-novo porque já tinha alguma, alguma experiência, não muita, mas tinha alguma, e, e ao fazer os reis da música nacional em direto para aquela malta toda, durante todo o verão, que andamos a correr as capelinhas todas no país, fez-me, deu-me um entusiasmo enorme, deu-me... Deu-me tesão, pronto, basicamente. É que... Não é que eu posso Entendi. dar a isto, Mas, mas, mas, mas, mas porque tinha, essa, tinha essa, essa, essa parte do improviso. Talvez seja mais conhecida pelo Isto Só Vídeo, que mencionaste que era escrito. Tinha teleponto. Era escrito, mas, mas... eu nunca... Havia <risos> sempre um riff. Eu, não, eu Me nunca desvisei. cumpria muito o que estava lá escrito, <risos> <risos> basicamente. Okay. Porque quem escreve, e era o António... O... Ai, meu Deus, eu não posso... fazer fosse -se um quadros agora. Uh, o António Macedo. Não é, conhece. a Pronto, eu dizia, António, tu, tu não estás a perceber, tu escreves para ti, tu não podes escrever para ti, tens de escrever para mim. E claro. não, pegávamos <risos> os dois, mas pegávamos no bom sentido. Porque ele era mesmo caricato, era, eu adoro, tenho uma paixão enorme pelo António. Foi um grande compincha. E o António Rolo Duarte, que já não está cá e com muita pena minha, que foi das pessoas que mais me ajudou, mais me me deu força, mais me apoiou, mais me deu dicas, disto no Só Vídeo. E honestamente foi das melhores, foi a minha primeira casinha, uhum. foi o Isto Só Vídeo. O formato do Isto Só Vídeo, eu não consegui encontrar nenhum, nenhum filme de arquivo também por preguiça, mas é parecido com o Olho ao Vídeo, eram filmes curtos, caseiros, não? Depois não encontrei. Qual é que Mas, era o formato? Ah, olho ao vídeo, filmes curtos caseiros, Francisco. Que olha ao vídeo é que andavas a ver? Não, não, não. não olha ao vídeo. O formato é o mesmo. Formato, <risos> formato é o mesmo. O formato é o mesmo. O é o mesmo. Então. Mas depois muda muita coisa dentro, dentro desse conteúdo. Eu acho que se olho ao vídeo fosse isso, tinha assim, é mais sucesso. Fazer, fazer melhor pesquisa. E, afinal, o formato é o mesmo. Não, o mas formato é, é o mesmo <risos> género, mas porque são os vídeos caseiros que alguém cai, ah, Exatamente. O que costuma dizer, no Marco diz isso muitas vezes, ninguém se ri de quem vai na rua e passa ao lado da casca da banana. Só quem claro. só se ri quem, quem escorrega na banana certo. e esborraria okay, isso pronto. todo. pronto, o formato é esse. Pronto. Mas era um bocadinho diferente, eu estava numa salinha, que era a minha salinha, tinha a minha televisão, tinha o meu sofá, as minhas molduras, era a minha salinha do Isto Só Vídeo. Pronto. Okay. No olho ao vídeo era uma coisa mais impessoal, era uma coisa mais. Vou entender. Com menos sal, peço okay, desculpa, mas okay, é a opinião okay. que eu tenho e vale o que vale. Certo. Pronto. Mas o conteúdo era basicamente o mesmo, que eram o quê? Vídeos de esbaralhanços, de quedas, de, de um miúdo xinóquico que vai, pum, e com aquela barra da <risos> cabeça e esbaralha-se todo Isso tem graça. Certo, não certo, tinha certo. graça se ele passasse por baixo e não se chorasse e não se magoasse. Tu tens noção de que, é um que isso assim. ainda existe? O quê? Esse programas, programas desse, vídeo, desse género a MTV por exemplo agora só passa disso pois é pena e... que, é pena que os, os, os senhores diretores dos canais portugueses uh, não olhem para isso com outros olhos porque eu como espectadora e como eu milhares de portugueses adorariam ter de volta um isto só vídeo fica a dica é só a curadoria, porque também existe noutra parte que é no teu telemóvel, tu tens Instagram Exatamente. abres os reels o algoritmo faz-te a curadoria e o comentário que tu fazias é o comentário das pessoas que, que lá claro, escrevem. Mas eu a achar o formato, formato como... que, que, que fez sentido, que existia e que eu acho que permanece em, em formas diferentes. Não sei se valia a pena. Eu acho que, não a, não eu não acho que há uma diferença nada. grande, na minha opinião, Isso. entre tu estás em casa, no sofá, estás a ver, a fazer scroll uhum. e tu teres exatamente o que estás a fazer, mas com, a, com uma, uma voz por cima. Sim. Isso, a experiência é totalmente diferente. Agora. Obviamente que é difícil tu pegares no formato e meteres alguém a narrar os vídeos, estás a ver? É. Mas se, se houvesse uma Sim. narração de vídeos por si, acho que a eu experiência podia, era diferente. Eu tipo, não podia na altura. Agora, agora se calhar já conseguiria narrar os vídeos. Tipo o Snoop Dogg a ver uh, e o Kevin Hart não, tá a ver... Uh, por favor, por jogo, jogo só cena o só Tipo BBC Animal, estás a ver? Tens a narração deles. Mas aí tu não estás a ver aquele, aquele yeah. conteúdo. Tu estás a vê-los a eles. As estrelas são eles. Certo. Sim. Ok? Sentes por a qualquer pessoa que apresentou não, não, esses é verdade, programas... Não. A estrela é o vídeo e o, o texto, a maneira o se sim, faz sim, tudo para sim, o top, sim. Top, mas tu nessa coisa que estás a ver... Certo. Estás a ver se no blog e o Kevin Hart. Mas é por isso que eu acho que também tem que mudar, né? eu, gente, não é? não tem que mudar, mas é, eu, eu, mudar é eu... o, o, o, o... Como é que vão apresentar as novas coisas às pessoas. Porque as pessoas lá estão, tens razão. As pessoas... Tá, nós estamos mais... Estamos fartos de consumir tudo e mais alguma coisa. É isso. Sim, sim há é muita é coisa, gente. Por exemplo, a Ruth, a Ruth quando foi à quinta das celebridades... bateu o Sim. Bateu boé. <risos> hoje em dia uma quinta das celebridades, por amor de Deus. Hoje em dia é um reality um Deus show. É mim, Ei, mas hoje nem há celebridades não? que poderiam não. entrar como entraram na altura. Porquê, Ruta? Porquê é que não iria a uma quinta das celebridades? Porque já tive experiência. Sim, mas, mas, ah. mas não gostou. Ou já. já... Eu gostei. E mais sempre diz: quando fizer o dinheiro, sai. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> nunca mãe, saias. Nunca vida, saias quando é, estás a perder. Sai quando vais a ganhar. Olha, eu fui com uma mala para 15 dias e fiquei 90 dias Qual é a sensação de estar ali no meio de pessoas mesmo, que de pessoas? Pronto, é, não é fácil uh, É uma questão de adaptação, é uma questão... Aquilo de... é mesmo, posso fazer uma pergunta? Ah. Posso fazer uma pergunta? Claro, uma pergunta? claro. <risos> Olha aquela, aquela merda é tipo mesmo... estás lá fechada? É Não pode ser é Não conseguem, tipo, não saem que... numa... em água. Não, não tem... há tipo... Uma... Não há o quê? Não há ah, tipo a precária de água É tudo, é tudo ah. real Ah, a luz e água Ok não é isso, mas tipo, aquilo, a minha questão é um reality show, neste caso aqui, obviamente que agora pode ser diferente, mas é mesmo as pessoas que estão ali fechadas, é. não podem tipo, sair para Não, é há não, não, não, não, não, não, cigarro Não, assim, não, sair mesmo, sair, não, ir à rua, chateei, um chateei-me dá uma volta, não, estou não, farto não, um não. bocadinho Fala. de, de não, partilhar os mesmos Depois tu não, não, não vês tipo o pessoal da, da produção lá dentro, anda lá para o outro, tens que ver Não, às vezes vês quando as câmaras têm que ir, tipo uma câmera que está deslocada ou que tem uma lente que está embaciada pronto Limpar manutenção basicamente sim Uh, aí sim, vês. Mas eles não podem falar connosco e nós não podemos falar, falar com Falar conosco. para eles. Ponto. É. Isso okay. é mesmo. Ponto acerto. Okay. E eu conhecia okay. muito bem... Algumas pessoas que estavam lá, eram meus amigos, e eu metia-me com eles porque eu sabia que eles não podiam falar. <risos> e eu <risos> entendo -me assim... Então, está tudo bem? O que, <risos> <risos> yeah. ele... que é que sentaste tanto? Enquanto estavam a passar. E eu, caralho... E o que é que disseste? Jesus, caralho. Estás num programa de televisão? <risos> eu meti -me com eles. Depois havia umas câmaras no quarto, que eram, algumas eram rotativas. E eu tenho espaço para fazer isto, não tenho tempo para ver vocês. Sim. Eu tenho imagino, está aqui uma câmara e eu uh, entrava para. O... Eu era sempre das últimas a ir para a cama, porque certo. eu gostava mesmo de estar na galhofa, contar anedotas. É? Por ser é quem eu... ganhaste. É? Por ser é quem ganhaste. Se fosses, estivesses lá. Eu é? até hoje não percebo quem ganhei. Mas. <risos> <risos> mas ganhei. importa. Então tinha uma câmara virada para aqui. E eu entrava e depois sentia a câmara a, câ a câmara rotava na meu tua tempo. direção, é isso? E eu, olha temos festa, queres ver? E então, só um bocadinho Diria lá aqui, a câmara <risos> E eu E ficava e assim? Eu lá ele aqui Não <risos> <risos> oh, se foda, eu quero dormir, estou farta desta <risos> casa Estavas a brincar basicamente com as câmaras que estavam na, numa regi Não sabia quem estava nesse dia, que foram lá ajeitaram, ah, ajeitaram os tu rodosos e eu conheci é um deles, é um grande, um grande amigo que é com um irmão ele soube que eu estava grávida antes do, do, do, do pai do meu filho é pai okay. e ligou -o ao cabrão, baixa pai <risos> tu estás a ver? <risos> tipo assim certo era um irmão, era basicamente então, um irmão então, Sérgio tu tavas... Garciano, do seu nome e tu estavas ali... Não é o nome do Graciano, é o Sérgio cê, Graciano. Cê, cê. Atenção. E tu, e tu estavas ali... Atenção! <risos> Atenção! Não, é há uma grande diferença, ah, okay. Acredito que haja uma diferença para o Sérgio e para o Nuno. Há uma grande diferença. partilho uma letra. Ah, Partilham-lhe uma letra O nome? Ah, né? ele é Sérgio também Um é Sérgio e o outro é Nuno Pois, o Nuno e Sérgio partilham uma letra, não são assim tão iguais Ah, pois tens razão, ok tá bem. Ah, sim, ok, okay. tens toda isso. a razão Tens é. toda a razão, Luís Bernardo O senhor do som é maravilhoso É daquelas coisas que um gajo já até pensa Onde é que nós fomos arranjar este é assim, gajo? <risos> o o a eu lá, eu o é o Sérgio Graciano da hoje. Eu olho às vezes para ele e penso mesmo Como é que isto aconteceu? Eu podia ser modelo, Ruto, Eu não podia ser modelo Eu já reparei ele é muito bonito. É, é tem os olhos bonitos. É, é desleixado. Mas escolhemos... Escolhemos o pior dia. Realmente, este, este bonito. Pois está, foi. É o dinheiro do ah, ah, ah, é Patreon, não é? Foste ao do caralho. Pá, estamos a chegar à parte do Patreon, nem que fazemos um banqueamento. Eu tenho agora uma, uma coisa que era uma questão que eu queria, que eu queria falar contigo. Então, okay. Que é o seguinte, tu, quinta das celebridades, por si só, o nome indica tudo, celebridades. É uma Sim. quinta, que é tudo menos uma quinta, porque eu vou dizer uma coisa, eu, eu sou de Gondomar, há quintas. Há cara, quintas, não É uma quinta, que é uma casa fixe, estás a ver? É uma casa que tem, de galinhas. De... Que tem galinhas. Que tem galinhas, é que é uma não, quinta? Não, não tá, desculpa. O caraças. Oi, aí é? O que é? que é? Que é? Não, que desculpa é uma quinta? E Estou eu mugi vi... vacas, mugi as tentas das vacas todas as vezes de manhã com galinhas. Olha. Vacas, ovelhas, burras, <risos> uh, cavalos. Uh, mas mais o quê? Não deixa uma quinta, aquela não era... é uma quinta, aquela não é uma quinta. Não, Castro, não. tu estás a falar de um mini fundo e um Não é? Tá... Eu não... Aquele Na também não, era era não é, que é que também meu uma quinta, a... o que ele está a falar. Ah, o... o pedaço de lá, tipo... trás da casa cabe lá um pobre. Da... Olha, eu vou dizer uma coisa, o melhor daquele espaço, sabes o que era, aquilo tinha à frente da casa, eu sei qual é que foi melhor daquele espaço. lá seis lá com o cheque. Também em mãos tinhas para o cheque. Olha, diz-me uma pergunta. Tu foste depositar aquilo ao banco? A minha questão... Não é? que já é um cheque do caralho. Chegas ao banco, tipo... É? <risos> isto para entregar. <risos> Não sei, mas há um cheque pequenino que eles dão, tens aquilo é só, tens é, a é Só, casa, casa, é só para tirar a fotografia. Só para tirar a fotografia, era um cheque deste também. Que era é para ver, e ver os números em casa. Aquele no multibanco fodeu o multibanco de fora, <risos> basicamente. Não. Uh, o melhor daquilo foi a vista. A vista que tu tinhas para aquela lesíria a perder de fundo. A perder de vista. Ah, okay. Tinhas uma lesíria. E ao fundo da lesíria tinhas uma casa amarela, Eu nunca mais me posso esquecer daquilo. Uma casa amarela no meio de uma lesíria. É uma coisa inacreditável, um sol, um pôr-de-sol, laranja-fogo. Já reparaste uma coisa, Ruto Quando nós não temos nada para fazer, as pequenas coisas são bonitas. Estás <risos> a dizer que não me deste nada lá pequenas coisas são as mugi, mais bonitas mesmo a de manhã e depois era cestinha <risos> sentava-se a ver a casa amarela Senta, oh, era tão bom, e, chegava a produção e entregava o almoço não ainda é? não, que entregava o almoço coisa, eu sei que sim era... não sei por acaso mas faziam vocês Fazíamos, o almoço quase, os ovos das galinhas apanhados por vocês não? tu é que ensino, acho que não faziam nada os ovos das galinhas eram apanhados por vocês não? não havia galinhas? havia e não tinham ovos? Punho. E vocês não apanhavam os ovos? Não. Estás a ver? Eu tinha razão. Então, de onde é que vinham os ovos? Eram lá os, os caseiros que iam lá. Ah! Não, não, não, não, mas espera aí. Nós apanhámos as... alfaces, morangos, espinafres, uma data de coisas e nós aprendemos. Ah, mais! Nós tínhamos lá uma cena que era uma gaiola com caracóis. Uhum. E aquilo às seis da manhã alguém tinha que os borrifar com água. Achas que eu ia? Caraças! Quem é que mandavas? Uma gaiola com caracóis. Eu que fosse quem, quem quisesse, eu não ia. <risos> então eu às oito da manhã tinha que estar a, a mexer nas tetas das vacas para tirar Tom, a leite. Acordavas né? às seis, tratavas os caracóis, arranjavas outra, porque, outra não, eu função para as... Não tu <risos> as <risos> das Eu ia e eu, eu <risos> adoro acordar das às das seis da, seis da manhã. Manhã. É, eu já adorei. Oh, mas, não foi... <risos> mas, mas, mas aquilo que eu estava a dizer, quinta das celebridades, celebridades, por si só, está lá implícito. Tu eras uma celebridade. eras todos. Sim. Uma das merdas que eu acho, que é das piores coisas, das piores profissões que se pode ter na vida, é ter, optar numa relação de, de fofocas, hum. de revistas Maria. De sim, disto e sim eu que estás concordo a ver. contigo. Diz uma cena. Porque eu ando, ando a ver, oh, há pouco tempo vi o... O documentário, o documentário, o filme da Pamela Anderson, hum. estás a ver? Em que ela sofreu bué com, a, com os paparazzis, e hoje em dia, N pessoas sofrem, hum. mas não? tipo, tava, e ela em específico sofreu imenso. Quem está exposto acaba por, por levar por tabela, claro. Tu alguma vez, tipo, eu imagino que deves, deves ter tido passado por momentos em que deve ter sido fudido de ver que o é jornal X ou o jornalista. Nem vou chamar de jornalista daquilo, não é? Mas que pessoas X ou pessoas Y. Mas vou te dar um exemplo crédito. É, manda. Manda exemplo em <risos> cima da mesa, é isso que eu gosto. O meu filho uh, ainda não sabia ler e escrever direito. Uh, e houve um dia que eu vivia em Campo da Urique com ele e uma amiga nossa tinha uma loja de lingerie <risos> em Campo da Rico, mas precisava de um espaço maior e alugou outra loja. E pá, como é que vou fazer, estou com um target, um budget muito, muito baixo para fazer mudanças com uma empresa. Eu disse para oh, pelo amor de Deus, juntamos vários com o carro e vamos. eu levo o meu. Pá, e metemos as cenas, faz, em vez de fazer três viagens, vamos seis sete, mas fazemos tudo. E assim foi. E o Martin que foi sempre um puto super proativo e querer ajudar, isto e aquilo, não é? Bora. Então vim eu no carro com ele, e com o carro cheio de caixotes, e depois na parte de cima também amarramos com umas cordas e pusemos mais. E, malta de amigos, fizemos isso. 15 dias depois vem na... Não me interessa. Vem numa revista. Ruto Marques sai do nobre bairro de Campo de Aurique e vai mudar. Vamos ver para onde. E eu era assim, se calhar para a loja de Legérica, <risos> <risos> isto é um exemplo pequenino que eu te posso dar de muita coisa. Mas essa ideia é tipo meio que inofensiva, é só parolo. mas após que há coisas que, disserem, que disseram mas, não, escreveram coisas graves, ofensivas para caralho. E, na teoria, meter relações uh, de em causa amigos, por causa uh, uh, mesmo com filhos, tipo, Olha, um bocado em xeque. Olha, eu um vou-te um vou, vou dar este exemplo. Eu, eu fui operado ao apêndice que já estava, na altura, já estava com uma peritonite. Portanto, já estava tipo a passar para o lado de lá e não a percebi, quer dizer, percebi-me das dores, mas não percebi o que era. E, e então, tinha o programa com o João Baião no dia seguinte, na RTP, mas no Hospital de Cascais o, o, o médico que estava de serviço disse olha, não vai sair daqui mais, não vai porque eu não deixo, porque você tem, tem, tem que ser intervencionada agora, ok? E eu liguei para a minha diretora de produção, a Isabel Cerqueira, e disse olha, Isabel, aconteceu assim assim, vou-te passar ao médico para ele te explicar melhor, porque eu não sei partes técnicas disto, não faço ideia. Falou com o médico, o programa entrou em direto no dia seguinte, já tinha feito a intervenção, Entrei ao telefone só dizia ao João yeah. João não te rias por favor Eu depois fui lá a casa Queria jogar-me no Era assim, olha faz, faz um favor que eu estou cheia de pontos Por favor não me faças rir Porque senão ainda sou dos pontos <risos> todos E não dá porque o João é mesmo assim Gosto muito desse homem E ele é maravilhoso Foi o melhor Epá, Ok, eu tive bons colegas de trabalho Muito bons colegas Como o João, nunca tive nenhum não Porque ele é mesmo aquilo que está ali Não ser peculiar é uma coisa fora de série, completamente fora de série. É um excelente colega de trabalho, é um excelente profissional, uh, tem valores humanos inacreditáveis. Eu não tenho isto que dizer do João Baião, pelo contrário. Acho que é das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Nós somos dois, não tenho nisto a é dizer sobre ele. Mesmo. Sim, mas eu trabalhei com ele. E <risos> eu também. nunca trabalhei com João Maia. <risos> oh, não foste estar... lá. <risos> Só porque eras novo, lá, para ser que uma cagada. sozinho. <risos> <risos> Sim, mas. Mas, mas, mas isto uh... para te dizer que nessa altura eu tinha uma festa, estava super inchada da cirurgia. Da grávida. E havia uma festa de Valentim de Carvalho, que era a nossa produtora. E que me chatearam, e tens que vir, tens que vir, pá, não consigo, estou com pontos ainda, não sei o que, estou desconfortável, pá, por favor, Ruta, tens que vir, põe qualquer coisa. Falei com o médico, olha, põe uma assim, assim assim, não aperto muito, e pronto, e vá no um vestido largo, sinta-se confortável, mas vá. Ok, eu fui, se eu for contar todas as vezes que me, porque depois em Cabo Verde também teve outra situação que me senti mal disposta, mas fui para a praia e estava inchada porque queimou mal e fiz uma paragem de gestão. E no, anunciaram estava Se eu for contar, as vezes todas, eu já tinha... Vá, eu tenho um filho, mas podia ter uma equipa de futebol, porque das vezes que já me puseram grávida, já tinha uma equipa de futebol. e yes, não claro. Tinha um aborto, que era um apêndice. Basicamente era um bebê nado, um morto. Uh, ah? Era um dado morto, era um apêndice. Era um apêndicito. Um ah, ok. Peritonite. Ah, ok. O ex, <risos> sou eu, <a> <risos> eu sei, claro, eu sei, mas claro, é, claro, é claro, óbvio, claro. não é? <risos> Pronto. Eu digo aborto no sentido que tinha que, que tirar uma coisa que tinha que tirar, ti. não é? Não era um aborto, <risos> pá, e depois outras coisas, uma paragem de gestão, não sei, ou seja, tinha uma <risos> equipa de futebol, no mínimo, e com suplentes, e inventar romances e assim também. Tal. Imenso. E nunca houve processos? Olha, só uma coisa, uh, já houve alguns processos, uh, só que uh, páginas tantas eu desisti. Porque comecei a pôr na balança e percebi que o que é que é melhor é passar as noites em branco a pensar no que é que isto vai dar ou é descartar-me disto, pensar que isto é passageiro e que daqui a uns tempos já está já no esquecimento. Não. O que é que é melhor para a minha parte interna, para a minha cabeça, para a, para a minha parte emocional é empreender em guerra ou é livrar-me dela e viver a minha vida em plenitude? Não quis saber. <risos> Depende. Epá, Depende. Se fosse uma coisa gravíssima, obviamente, mas se eu agora olhar para trás e pensar o que é que aconteceu na minha vida que me levasse à justiça, que me levasse a recorrer à justiça, eu estava à vida nisso. Eu vou te dizer uma coisa, eu escrevi o teu nome no Google, estás a ver, eu andei a ver imagens e contei duas capas que tu fazias, tipo, a capa da revista, daquelas de, de revistas de, das que eu contei, das que vi. Por isso é que eu estou-me a lembrar disto. Porquê? Falta-te aí mais umas 500. Sim, mas deixe-te ouvir, deixe-te ouvir, deixe-te ouvir, deixe-te ouvir, deixe-te ouvir. Mas, mas 12 k e, e, e, e, e, e claramente tu eras a capa. Aquelas pessoas, aquelas pessoas lucraram com a tua imagem, estás a ver? Sim, é E atenção, é claro. não, é lucrar, não é lucrar com a tua imagem, é lucraram com uma história, seja ela verdade ou mentira. Se for verdade, opá. E se a pessoa der a autorização, certo. Na minha, na minha, Sim, na minha mas ótica. nem sempre está autorização e publicação. E, exato. O mal que, que, que esse tipo de, de, de, de gente faz a outras pessoas pode ser como tu, que és uma gaja tipo rija, podes passar, mas o mal que faz outras, a outras centenas e centenas de pessoas que não são Sim. assim. Sim. E, Aliás, e meu não se um infarta a conta das capas e, das revistas. Exato, que, que lá está o mal que faz aos amigos, familiares, etc. etc. E, e raramente são responsáveis. Ou seja, as pessoas vão para o tribunal, é instituição, né? é, é marca. Que é, e tudo muito. demora muito tempo. Nunca, nunca são as pessoas, nunca são as pessoas que são devidamente, tipo... Não, e depois quando uh, essas pessoas levam um queixaço, um estalo, já acabou. É, Perde mas, olha, fica sabendo que, agora não sei como é, mas acredito que seja igual ou se calhar até pior, não sei. Mas, no tempo em que eu fazia televisão, eu sabia, de fonte segura, uh, que uh, havia um budget de cada de revista para processo em tribunal. Ah, sim, ah, sim, sim, sim claro, faz não. todo sentido. Ok. Portanto, eu chegou uma altura que disse, não, não quero isso para a minha vida. Quero viver livre, quero viver na minha paz. E foi por isso que eu quis fechar a porta da televisão. E agora, se quiser voltar, tenho que ser eu a querer reabri-la novamente, porque fui eu que a fechei. É não, achei foi, que não foi por causa, causa disso que fechou. fechaste? Mas sobretudo por causa disso. Okay. Só, por causa, só, sobretudo por causa disso. Porque... O comunicar com o público, ou falar com as câmaras, ou falar para o público em casa, para o público em estúdio, se é o caso disso, é uma coisa que me preenche, que me nutre, que me, Epá, que, que, que me faz sentir realizada. Mas tu disseste na Júlia que tinha saudades de... E tenho. Mas a minha questão é... Tu estás atento. <risos> vou dizer uma coisa, tens uma sorte de caraças porque eu nunca vejo nada de convidados. <risos> oh. <risos> eu estou surpreendidíssimo. Eu tive aqui a barba de aqui e virei Mãe, tiveste um da Boyce, chumbou logo à primeira. <risos> <risos> oh, meu Deus. Olha, mas estás a ver o que ela é hoje? É, exato, exato. Filosa. Exatamente. Um, mas... disseste isso à Julia, estás a ver? Ok, fechaste a porta, fechaste a porta à televisão? Fechei a porta à televisão por causa de tudo isso, mas tenho saudades. Porque eu quando estive na SIC e quando fui à Júlia, ao passar naqueles corredores que me dizem tanto, e que, que tantas memórias que tenho daquilo, tantas, do meu filho pequenino a passear nos corredores, uh, todo, todas as pessoas, de produção, realização, uh, outros apresentadores, opa, é maravilhoso, é o recuar no tempo e dizer tens, mas, bolas. Mas tens, isso é saudade isso, isso é do contexto? Do momento da tua vida que já passou Ou é saudade da atividade? Da atividade. De estar em frente à, <coughs> à câmara É tudo junto Porque é hoje em um dia as pessoas seriam completamente diferentes E a já não então em televisão exatamente Pronto. Não, eu tenho saudades sobretudo da comunicação De olhar para aquela câmara e dizer Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam <risos> bem-vindos Vamos começar um programa tatatata, E por aí fora o que for o conteúdo É isso que eu tenho saudades hum, Mas isso aí Mesmo. Não, não podes fazer isso Há várias maneiras de se fazer hoje em dia. Bora fazer. É, mas é o, é o que estamos a fazer aqui, estás a ver? Mas há várias maneiras de uma pessoa, olha, vou ter este exemplo, o Unas, estás Sim. a ver? Pá, obviamente que o Unas ainda continua a ser o Unas, mas vai haver um dia que o Unas vai deixar de ser o Unas, o Unas mediático. Porque isto é tudo... Ou, ou então não vai, ou então isto vai e é vai, bem vai bem ser febre. tipo um herman que o herman é o herman estás, estás a ver? Sim, o Herman, exatamente. Ou é um herman é um, é um é um Foi um dos grandes impulsionadores também. Que fica carreira, e vai assim. ficar, estás a ver, para sempre. Uh, mas a maior parte das pessoas tem um, como tudo na vida tem um prazo e agora o Unas porque criou é o etc, etc ele pode perfeitamente perfeitamente não sei não, não, lá está ele uma pessoa na televisão mas ele um é multifacetado grande. ele tem uma produtora há muitos anos ele... certo mas pode mas mesmo assim pode deixar pá deixar de, das pessoas gostarem de o ver porque também é o que é se aparecerem tudo as pessoas também vão eventualmente é deixam porque atualiza alcança muito esgotar sim. ele continua a ter uma plataforma que pode comunicar e pode ter pessoas e continuar a ser o Unas a minha questão é tu não as pessoas não têm necessariamente de estar sempre na rivalta. E a rivalta é uma coisa muito te, frágil, não é? muito cansativo. Mas podem perfeitamente o que não falta aí, são um hand de canais de televisão que, pá, que são mais pequenos, mas que continuam a oferecer a mesma experiência à pessoa. Obviamente que o público pode ser menor, mas isso aí, opa, sim, nós não sim. podemos, tu fizeste os morangos. Sim. Estás a ver? Tu estás muito. Não, foi dentro. ele que me disse. Atenção, isto foi ele que me disse, Achei que, isto foi o <risos> Chico que me disse. Fez, fizes, fizeste os morangos. Desde o momento em pessoa jornalista. fazes os morangos. <risos> Tipo, numa, naquela altura, opa, não, ah, no é sentido tanta mais... gente que fez os morangos e... Não, no sentido não é se... isso, no sentido de... Não, na não altura, mediatismo verdade, da, é da altura. Não, Mas atores adultos nos morangos, ou personalidades adultas nos morangos, era porque estavam estabelecidas. ah eu ideia. percebo que estás a dizer, percebo que estás a dizer, já. Ou isso a fazer o super pai. <risos> <risos> não, não. Ou o inspector Max. Ou o inspector Max, não? Exato, exato. <risos> mas tipo, cá tem razão. Os adultos estavam já, os adultos... Estavam mais estabelecidos. Claro, são aquilo era uma pobreza franciscana. Ah, isso os reis, desculpa, porque agora de repente franciscana. Não que é que eu costumo dizer uma pobreza. Pobre, é problema, Pobre com mas... orgulho. Estão <risos> querido coisa boa. Vamos olhar. Estão queridos. Sobre essa questão do do do, do Queres contar, Barney? Pô, é. Só lá a Ruta é uma lá, data lá. para vos contar. Isto é para editar agora. Esta parte é para editar. Ok? Oh, homem só. <risos> <risos> Mudou o teu handle do Instagram, já. <risos> <pessoal. risos> posso contar? Eu posso contar. Porque porquê sim. que eu posso contar? Hum. Porque eu tenho as costas quentes. Okay. E porque não há ninguém que te vá bater. Normalmente quando dizem isso é porque <risos> andar andará <à> a porrada, <risos> <Exactamente>, <risos> não, Eu tenho não, as costas não, quentes, vou porque eu quero passar, é que que esteja em Maria paz, Abreu, que esteja mesmo na paz, porque eu amava aquela mulher, ela era mesmo maravilhosa, e tive a, o privilégio de privar com ela algumas vezes, e adorava como atriz. Uh, ela contou isto, e se forem ao YouTube, e virem o 5 para meia-noite, onde estava a Maria João Abreu, ela contou isto, mas de uma forma diferente a que eu conto. E, e é material usado, ah, Não acredito em isso Olha, fazer Francisco, isso para o meu podcast. Queres que eu te mando, vais sozinho? E que para onde? merda. Só que era para o caralho. Não para o caralho, <risos> Olha não tem mais jeito. Tudo bem. Queres que eu. Claro que quero. É. Estás em cima de uma garrafa. É, puta, da garrafa <risos> de água que tu tiras aqui de trás. Tu não mexes <risos> que a cadeira tem rodas? Por acaso não tem, <risos> <Por mim, por risos> é que nós tirámos. Tinha, tinha, tinha, rola, a gente tirou. Tinha. Queres ir para, para o meio Agora vou... vou para o meio. Nope. Opa! Pronto, isto a... agora, agora mudou completamente a dinâmica. Eu, eu que aos cenários, eu sou como o Herman, dá-me um martelo que eu parto já tudo. É por isso que ele nunca veio cá, que quer Queres vir cá, mas nós não deixámos. Exato, custou ah, dinheiro. E ela virou só, olha para e disse ao Herman, não, te partes tudo. Fica lá na televisão que já tem dinheiro para renovarem os cenários. Eu vou contar para vocês também. aí. o microfone, por favor. Também. Repara, homem de som. Sempatiante. Este é assim. Ah, pronto. Qual é a marca? <risos> Ai, que eu trabalho na televisão. Trabalho na televisão oh, olha a sério. <risos> Ai, gente, <risos> é, <risos> gente. <risos> De <deixo> Qual deles? <risos> Como é que era? Um, carca... é que era? um, carca... um carquilho, carquilho. Um, carquilho, um carquilho. Vá. Pronto. Já lixaste essa merda toda estou a começar-se começaste por dizer? Eu disse que entraste por isto. É censuro isto. É isto. Olha-me Deus. parte não dá porque não podemos começar, mas dá pelo, pelo Já filho. está anotado. Já está anotado. Começa agora. Então eu vou contar. Uma mãe estava grávida do segundo filho. Uh, e há um dia que teve a infeliz ideia, porque depois vão perceber porquê é infeliz a ideia de ter, enfim, perguntado ao filho mais novo, ao único que tinha, não é? Um, que ia ter um irmão ou uma irmã, não é? E perguntou ao miúdo, oh filho, olha, o que é que tu achas? Eu gostava tanto de saber a tua opinião. Tu achas que era mais giro ter assim uma menina... É giro, já viste? Em vez de brincar só com carrinhos, podes aprender a brincar com bonecas, depois te arraste gay, não, estou a brincar. Uh, e depois, era giro partilhar em brincadeiras, tem, ela vai nascer daqui a seis meses, portanto vão ter hipótese de fazer partilha de brinquedos, de ideias, de coisas giras, crescerem juntos, quando forem adultos apoiam-se um ao ou outro, aquelas tangas. E o puto a ouvir, muito atentamente, e às tantas diz, diz lá, o que é que tu preferes? Um menino ou uma menina? E diz o miúdo assim com uma subtileza muito querida. Diz ela, mamã, tu és muito linda e o teu, o teu, a tua abordagem é muito engraçada, mas olha... Se não tuer muita cone, eu prefiro um pônei. <risos> Isso aconteceu mesmo? E a pergunta é, isto aconteceu mesmo? Não. Ou, ou isto foi o Fernando Rocha que disse no bar? Não. Não. Isto aconteceu mesmo? Isto aconteceu mesmo. Quem é que era a Felizarda? Isto está no meu imaginário. Ah, não. Aconteceu okay. no meu imaginário. Okay. Ah, ok, um ok. Não, não, atenção porque acho é que o filho, o miúdo... Tu és o senhor da, da é? cadeira do meio. Porque? O que é? Podes pegar. O, pode o miúdo, ah, se existir o miúdo, claro é um que excelente... Tu, eu já pusei o copo de vinho de todas as tuas. Coisa <-mei risos> <uma> boa <risos> <uma risos> da minha mãe, <risos> da tua mãe, da minha mãe ou Seja que é a tua. Que é a minha. Eu <risos> dou <dora>, peço desculpa. <risos> eu nunca vi o Chico ser tão elogiado aqui. Ninguém. Realmente. Normalmente olha, mas um aí, Normalmente é só um bull, inclusive. Mas olha, mas peraí, peraí que eu já te faço arrepender desse abraço. Preciso te fazer arrependerem oh, dessa o, o que eu sofro aqui? Tu não sabes que nunca viste Ai, tu um episódio só, disto. Vem a não, não, não. <risos> é formação de caráter. Isto é tropa. E por ah, falar ah, em formação ah, de o caráter... O bullying cria assim, cria memórias e cria personalidades. Por falar nessas dinâmicas, traumas. eu quero... Ah, eu quero, traumas, eu oh, quero salientar aqui uma coisa. Tu, ao longo desta hora e vinte de conversa... Já vamos a hora e vinte. É verdade. Tem então, um passado em que ali uma amiga minguem temos de tocar barras de access. E, e já vamos. Tu não disseste a palavra inerente nem a expressão não há como. É verdade. Isso está de alguma forma relacionada com a, a peça do extremamente desagradável da Joana Marques. <risos> pois Tinhas que buscar essa merda. Pois foi. Oh. Tião um se que o Chico gosta muito dela. Eu dou, eu dou os parabéns à Joana Marques porque. Uh, realmente ela faz coisas inacreditáveis e, e, foi, e, foi, e foi perspicaz porque ela foi apanhar uh, as coisinhas, os parâmetros todos que eu nunca na vida me tinha passado pelos cornos. Mas, Joana, parabéns, a és a maior, ainda por cima do Porto. Estás aqui. Uh, eu senti um, aqui. um pouco de sarcasmo nessa voz. <risos> não, não, é verdade, ela é a maior. Gostas, gostas do trabalho da Joana Marques? Gosto, mas não aprecio. <risos> aprecio, mas não como, portanto. Está ah, okay. certo. Não, é, é uma grande profissional do, do mundo audiovisual. Ok. Por acaso eu, eu, eu não sou fã da Joana Marques. Eu não vejo é, nada tenho... dela. Mas o que vi. Certo. O que vi, não tenho visto nada dela. Ok. E ditem, não ela vai se meter comigo nisto, não é? Pronto. Ah, um... Olha, a Joana recusou ouvir aqui não a gente, a Joana recusou que ela viesse cá, sabes? Pois, porque ela, lá está. Tem a agenda aquel... ocupada. Aquilo, aquilo que não me aconteceu, repara -me não, a Tem coisa. agenda ocupada e nós não somos prioridade. Não Exato, é? pronto. E eu... eu... <risos> não, é Há uma coisa que eu tenho para te dizer. Aí é que, por exemplo, um grande amigo meu, que é como um irmão para mim, que é o Miguel Costa Cabral, que é, para mim, o melhor decorador a nível nacional, se não, quiçá até internacional. É ele que paga a promoção que acabas de fazer no meu programa. Não, não paga por favor. nada, zero. Não paga <risos> mesmo <risos> zero. Mas ele diz, porque me acompanhou desde os meus 17, 18 anos, e ele diz, uma das coisas que eu mais admiro na Ruth e pessoas que me conhecem também ao longo desses anos, uhum. dizem, ela esteve lá em cima no auge, e mesmo no auge, ela manteve-se sempre igual a si própria, e nunca... Uh, lhe subiu à cabeça, sempre foi de terra a terra, até querer passar despercebida, e isso é realmente verdade. Uhum. Uhum, e, portanto, eu, eu, eu também estou de acordo quando vejo pessoas que atingem um determinado patamar, mas que não se esquecem das raízes, não se esquecem de onde pisam, da educação que têm, do que têm para trás, que foi o que as fez ser o que elas são hoje, claro, com outros... Um, outros apetrechos, entre aspas De dinamização de imagem de, de querer seguir aquele caminho Tudo bem, mas a base é a educação Certo ok hum. Para mim isso vale tudo um, e, e por isso é que não me saiu, Subiu à cabeça o quê? Trabalhar para o grande público? Ter reconhecimento público? Mas isso vem okay. de onde? Esse, esse, da esse? educação? Da minha educação Okay. Da educação que me foi dada, como foi transmitida, os valores, hum. porque realmente é assim. O Obrinhosa diz uma coisa numa das letras das músicas, das músicas dele: que é um dia rei, um dia sem comer. E isto é uma gíria, mas que faz todo, faz todo sentido, porque o, a vida é muito oscilante, claro. Ok, Se para todos nós, é né? pronto. Para todos nós, portanto, um, hoje nós podemos estar na mão de cima, e amanhã podemos estar na mão de baixo. Portanto, há que ter a humildade e a educação e, e, e uma forma de ver as coisas como elas são na realidade e não entrar em paranoia de que não, eu mereço mais do que isto porque eu já fiz aquilo. Não, meu amigo, a entrar aí os cavalos. Porque naquela altura foi assim agora as coisas mudaram. E há pessoas que, tal como aconteceu com o que tu conta com a da Joana Marques, se calhar ela está no patamar de cima e não está para aí virada. Um dia, se calhar que esteja na moda de baixo, que é até é capaz de pedir para vir aqui não digo eu Ah, -se claro eu não me acredito muito nessa <coughs> coisa da... eu vou ser sincero, eu acho que as pessoas eu, se, se eu se eu tiver se eu fosse convidado para vir a fazer uma... Imagina-se, ou é mais como tu que conheces a mãe de Francisco e já tiveram a falar os dois, já que se conheciam... Não só conheço-me, uma das minhas grandes amigas. Sim, sim. Entenda-se. Uma das suas grandes... Das tuas grandes amigas, para não levar o do Carcanhal. Ou como é que tu que era? Carcanhal. o é isto! Carcanhal é isto! é bem Manda o cheque da Quinta. Mais assim? Carquilho! Mas, carquilho uh... Tens que levar outro para perceber o que é. <risos> Mas eu acho uma coisa que é, eu não aceitava... Tam... Eu, rapá, eu acho que não... uma pessoa a aceitar ou não aceitar faz parte. Acho que... Acho mesmo que quando... tem esta coisa que é, acho que os artistas, quanto mais aparecem, pior é. Para a imagem deles. Estás a ver? Uh, sim, há uma, há uma. Poderá haver, efetivamente, uma, uma um, saturação. E tem que haver. Tem que haver. Há uma saturação. Uh, eu tive eu sempre geri isso de uma forma um, fixe, até, porque fui aparecendo. Mas também tem sorro. Tu, quando, tu, quando. Ou seja, se imagina que tu agora tinhas 18 anos ou 19, estás a ver? Pá, vinha aqui na mesma. Não vinhas? Vinha, vinha. Não vinhas? Vinha. Okay. Oh, foda-se. <risos> eu acho que não. eu Olha gosto. Caralho, gosto que mas não, não posso ser sincero contigo? Pode, eu tô, que o... mas eu também tenho Tu que a... eu minta o... como todos os outros entrevistadores estiveram contigo e mentiram. Não, não querido, mas eu estou a ser sincero. Eu acho Olha, pela saúde do meu filho, que é a coisa mais sagrada da minha vida, tinha vindo mesmo. Ok. Mas se tinhas que conhecer o contexto, não era por convite e vinhas logo por convite, porque a tua vida estava muito ocupada, estás a perceber? eu arranjei o tempo sempre para tudo. Ok. Eu sempre arranjei. Ah, mas, mas depois também se torna, torna impossível Porque imagina, imagina isto Tu falas de x-tópicos Estás a ver? Hoje estás na Júlia Amanhã estás no gosto Depois sobes o nível e estás aqui Estás a ver? Pá, amanhã baixas o nível estás numa loucura. Tipo as coisas são assim É como a vida é oscilante <risos> Opa! Assim, chegas a um ponto, o que é que vais falar sobre o quê? Já toda a gente fala, já só a gente sabe o que é que vais dizer. Ou as pessoas falam de uma coisa que mais ninguém sabe. Tipo, tu gostas boé de golfinhos, por exemplo, estás a ver. É e claro. Está porque a gente gosta, por isso assim eu, eu tenho disso. experiências com golfinhos. Uh, estás eu a ver? E agora vamos falar sobre essa experiência com golfinhos. golfinhos. Estás a ver? Ou tu falas de uma coisa que mais ninguém sabe, ou então tu vais-te repetir a ti próprio. Sabes que eu tu... sou uma caixinha de surpresas? Fico... E não, pois é, também acho que és. <risos> também acho que és. Estás a ver? Mas tu, se calhar, podes ter conversa por muitas horas. Tem, tem. mas depois vais repetir se porquê? Por vai, não. Não é isso, vai-se repetir no sentido em que se tu, a, se tu fores a coisas mais mainstream, as perguntas são as mesmas, andam sempre à volta da mesma coisa. E eu mudo-as. Opá, está bem, tens essa capacidade, eu não tenho. Mas eu tenho. Mas eu tenho. Eu, ainda fico contente, eu não tenho. É está claro, aqui, um, tá aqui um Mexican stand-off. Eu venho aqui e falamos outra coisa que se não seja televisão e não seja moda, e tu vais ver que tu hum. Mas tu dizes uma coisa, tu és muito mais do que isso, estás a ver, não é? Eu sei disso. Sim, eu não É uma pergunta que tu tens mais que isso, não é? Claro. Não mas não quando é as só. pessoas falam Deus, de me ti. Eu não se fosse só isso. Yeah, mas imagina, as pessoas quando falam de ti, ou quando és convidado para falar, é. Pá, imagina. Eles têm todo um guião. E depois aí eles em tudo aquilo que sabem que aconteceu. Podiam perguntar coisas que não sabem que aconteceu. Mas tu não achas isso que, seria muito mais que é um só nostálgico? Tu és não, é só nostálgico. Ah, é só nostálgico. Que eu ouvi a cena que tu fizeste com o gosto. Achei, achei tipo, bonito a cena dele de reconhecer a tu como Herboser artista, estás a ver? Mas é nostálgico, é só nostálgico. É tipo, é, é viver uma beca tipo de pá, é. é parece que é viver, é, parece que já não existe. Parece que existe. Isto acontece, infelizmente, com muitas pessoas que eu conheço. Que existe um, um, um, um tempo e acabou e, e aqui para a frente já não conta, estás a ver? E depois conta, é aquilo que tu queres fazer, não é aquilo que tu fazes. Agora, sim. é aquilo que tu queres fazer e é o que já fizeste. Aqui não interessa, estás a ver? Eu, eu, eu sinto muito isso em pessoas sim, que foi, tiveram foi um muito no auge e depois tipo, já não estão porque é normal, estás a ver? Sim, sim, sinto sim. muito que as pessoas vão sempre ao, ao futuro e ao, e, ao, e, ao, e ao passado, o presente tipo é depois logo se vê. Sim, foi, foi nostálgico e foi, se calhar, se calhar até digo eu, um, uh, Deixa-me... como é que eu posso adjetivar isto? Deixa-me cá ver. Uh, porque eu gosto muito do Goncha e é uma pessoa que eu admiro muito, uh, porque eu conheço pessoalmente e porque já privei algumas vezes com ele e, e, portanto, não tenho nada a dizer do Goncha, muito pelo contrário. Mas faltou ali alguma substância. Mas percebes? É os níveis tudo. Não será a culpa dele, será da guionista, será do que for mas faltou ali, o tempo também de televisão é ao milímetro, não é? E nem sempre dá para falar de tudo, eu percebo isso, se há pessoa que percebe sou eu. Eu não sou uma das pessoas que percebe isso. Mas sim, concordo na, na, no que tu dizes que foi só não nostálgico, mas uh, podia ter sido mais abrangente, sabes? É falar não a só do meu passado e das coisas ok, falamos do canal do Youtube que está um bocadinho parado por questões de falta de tempo mas a querer recomeçar e a ver se arranjo agora a forma de ter tempo e disposição porque é preciso, obviamente, eu não faço vídeos por fazer tenho que os fazer a sentir que os estou a fazer com gosto e com alma só não faço, vale a pena e tudo na minha vida fiz isso se não me está a dar prazer eu não, eu não faço para ter um feedback de alguém, eu faço para ter um feedback meu e se agradar às outras pessoas maravilhoso, se não agradar temos pena, mas eu faço uh, quando tenho alguma coisa de substancial para dizer se estou com falta de inspiração se estou mais motivada, a vida tem ciclos que nem sempre são os que nós esperamos e portanto eu não me vou aventurar a fazer coisas que não me está não me está a mexer não está me Uh, a motivar então paro e um certo. dia que queira, volto quando eu entender que é a altura certa Pronto. Hum. o próximo veículo da tua comunicação é a internet? ou poderá passar por mídias tradicionais? Uh, olha, a mídia tradicional não depende de mim e mas se neta, tivesse essa vontade? sim, eu tenho essa vontade uh, até aqui não tive uh, tempo físico para o fazer e não tive também alguma, alguma não, muita motivação também para o fazer, um, e faltam também meios, confesso, com, faltaram meios para executar as coisas com alguma qualidade, apesar de que tenho vários coaches e várias pessoas do desenvolvimento pessoal que me dizem mais vale feito que perfeito. Ok, eu até concordo, mas eu prefiro fazer com qualidade, e como não tinha essa hipótese, parei basicamente tens que fazer então onde é que as pessoas te podem seguir? se quiserem O Oficial no YouTube atenção que o último vídeo já tem uns meses largos <risos> já nem sei mas, mas esta é agora é a pressão para lançar um vídeo em breve, agora pronto no YouTube é isso é, Ruto... é tudo Ruto Marques, Oficial no YouTube no Instagram no... vamos tirar o Oficial é então... é o mas é lá que está escrito Oficial <risos> se eu for a Oficial está lá não, mas as pessoas que verem a Routemarks, tem que terá que aparecer a Routemarks. Sim, aparece, é. aparece. Mas é tudo igual, Routemarks oficial no Instagram, no YouTube e no Facebook. Página oficial de figura pública e, e o perfil é mesmo só para os amigos, peço desculpa, mas é mesmo uma coisa mais privada. Só mesmo para os meus... Não podem ir lá ser seus tocas de merda. Uh, é o que é. E pronto. Eu já sei que estamos apertados de tempo, portanto sugiro que sigam a, a RUT nas redes é sociais. Que ai que tempo, ai desculpa. O que disseste, pá, há 10 minutos atrás. Enfim. Estás a ver como eu sofro de bullying? Sou um naziado querido. Oh meu amor, anda cá. Não, não, não. like, ah, subscrevam. O treino do costume. Do que mas eu já não tenho dito que ele <risos> agora sempre que é o do de que Deixa um comentário sobre a vossa memória da Ruth Marques Porque todos têm uma Certamente Oh valeu meu deus É verdade Que que aí vai. Muito obrigado <risos> E até a próxima semana Beijos e abraços despeito das pessoas João Paulo Não, estava a pensar Estava a pensar Estava <risos> a pensar numa coisa que se calhar não vais gostar muito de que estou a dizer Mas estava só a pensar E assim. Então? Que era quando falámos ali um, assim por alto sobre o Carlos Cruz e eu disse: Peço desculpa se sou um bocado infantil e acho que usei mal as palavras. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> tu quiseste explicar a tua piada, bro, estás horrível. Foi um ar. Foi tipo: Eu pensei, tipo, eu vou ter que voltar. <risos>